Aildo José Machado, quero te pedir para você formular a sua pergunta, quero te dar boa noite e te agradecer por você ter vindo aqui a brilhantar esse nosso trabalho, boa noite para você. Formule então a sua pergunta para esse grande mestre aí, meu garoto, fica à vontade, boa noite. Boa noite, boa noite a todos aí, tá bom, óbvio? Tá ótimo, pode falar. É isso aí. É... Primeiro, agradecer né, por fazer parte dessa live aí, é, para mim, agradeço, é muito importante. E ainda mais com o Vilmar, né, que eu conheço pessoalmente, ele, em uh, 2019, né, Vilmar, estive aí, ele, ele, ele editou o um CD para mim, aí eu conheci o, o criatório dele, né, uma pessoa que tem grande conhecimento aí na parte do Coriol e, pô, não, sem explicação, né, que ele já fez aí pelo Coriol e faz, né, e sobre torneio e tudo, filho, ele faz o um torneio aí, Hebe Brasil, para pessoa, pessoal, para é, é, é, todo o Brasil, é pela internet. E eu tenho uma pergunta, né? E é, na, na verdade, isso é, é quase duas. Né? <risos> ele vai responder. E eu, como eu sou curioso, que eu estava ali, ele estava editando o CD para mim, aí estava conversando, tinha vários pardinhos ali, onde ele mostrou que ele estava tá ali. Naquele ano, acho que ele tirou 16, que é ótimo, macho, né? E mostrou os filhotes cantando muito bem, com sinal, com andamento, pós, excelente. E aí eu vi um negócio branco no comedouro dele ali e perguntei, ó, Marcos? o que, que isso é? é isso? Aqui é aqui, é a comida do Corió, é, é o arroz, né? É fragmento de arroz. E até hoje eu uso, é um, um, um alimento muito bom, é excelente, né? Eu uso direto esse fragmento de arroz. E se ele usa ainda, e, e vai ser muito importante para os outros pessoal, se quiser... É, da dica dele aí, que ele acha, é muito importante. E a segunda é, a pergunta, que é formulada é, é, também, é quanto tempo ele usa de CTD no, no filhote né, tocado e quanto tempo de, de descanso. Um abraço. Com a palavra, Vilmar, pode falar. Oh, boa noite, Ailton. Ailton, já até mostrei aqui, ó oh. oh, Se eu for mostrar ali, tem umas 10, 10 o que, que é isso aí, Vilmar? Fala para nós aí, como é, que, como é que usa, o que é que tem é, aí dentro? É arroz, não. É, não, isso aqui é arroz. Arroz, eu já compra o próprio, faz tubarão. Às vezes um amigo meu uniu, que manda também de Jaraguá do Sul. É arroz, arroz quebradinho, tá? É. Porque, na realidade, o buriol é conhecido como Papa arroz, tá? É então tem gente que já dá o arroz com, com casca e tal, eu gosto de assim, ele assim, já faço isso alguns par de anos quando eu falo de uns par de anos foi lá para início lá de, de 2000 já, faz uns 20, 20, 20 e poucos anos 22 anos, sei lá ou até antes, acho que, no, acho que na década de 90 já dava também, se eu tomei certo tá? eu comprava esse saco de 60 quilos é a comida número um aqui em casa é o arroz, tá? eu, eu respeito quem usa semente, pronto mas eu sou anti-semente. Eu não entro a semente aqui na minha casa. Só arroz, alcô. E aí eu uso uma farinhada, até por sinal, foi meu amigo Dimas que me indicou. É uma farinhada de canário. Deixa eu pegar aqui, peraí. Olha só que interessante, rapaz. Ele está falando aqui que não usa as sementes, né? Muito bacana essa informação aí. Fala aí. Essa é aqui, ó. A que eu uso, essa aqui. Eu uso aqui do Dimas também aqui, ó. Tá? faça a mistura de, de ovo, de caralho, faça a mistura das duas. Então, aqui em casa é somente arroz, a salinhada e o alpom. Tá? É, tudo, é tudo guardado assim, em, em garrafa pet, não é tudo em garrafa pet assim, ó. Tá? só arroz, alpom e aqui em casa não entra semente, porque eu cheguei a conclusão, eu cheguei a uma conclusão, que semente dá aqui em casa, tá? Dava, tinha muito problema com cabudon, mas muito mesmo, semente dá muito cabudon. E aí eu cortei a semente, isso já vai fazer Então um, um, um de mais de 20 anos, tá? Pra semente que eu não uso semente. Eu só uso semente quando eu pego um de alguém para assim dizer, que é uma coisa rara, e a pessoa dá e eu faço até aquilo, o manejo até fazer a quebra dessa continuidade, tá? Mas depois fica só no meu trato, tá? É, o que mais que o amigo perguntou? Eu... Ele perguntou também quanto tempo você usa de CD. Isso, aí o CD, como eu falei para o amigo, CD, ao menos, nesse momento, é mais. Tá, os meus curiosos aqui em casa agora estão sem CD. Então, dentro. De A é, amanhã vai lá, amanhã, eu ligo. É, fica terça, quarta, quinta, três, quatro dias sem ouvir nada. Tá? Ah, como eu já preparo os meus artigos com música, com cachoeira. É, com várias interféries, porque o Curiosinho nessa fase de ele tem que ser executar tá, somente a feliz, tá? Mesmo se eu quiser nota, tá? É, porque se eu botar ele a disputar com o CD, tá? Ele vai ficar pegando carona, vai começar a querer dar retorno, então a gente tem que se ater a esse momento, o médico só na marcha, é 15 minutos de manhã, 15 minutos atrás. Então, o meu CD eu já preparo meus artigos, como, como o, o, hoje em dia a gente toca com cartão, e um cartão de 2 ou 4 GB, 8 GB, nem faço ideia quantos GB tem, você pode montar o tamanho que você queira. Né? Eu já o monto é, com que ele faça com que ele já tenha intervalo específico dentro. Então, dá uma cantada agora, daqui uma meia hora vai dar outra, ou uma hora, duas horas vai dar outra cantadinha, pio, música, bando de cachoeira, água. Porque o que mais eu gosto de tudo, você pode abrir qualquer coisa, fazer qualquer coisa em casa. Mas não existe nada com barulho de água, né? Você abriu a torneira, e já responde. É então, eu gosto muito dessa interpreta, de a ser incidente. O mais importante agora nesse momento, tá? É exercitar ser incidente. Então, o menos é o mais nesse momento. Então, aí vai é uma coisa muito pessoal de cada um que eu falo. Porque eu aqui na minha casa, eu, eu tenho uma casa ali que tem, uns supor, metros quadrados. Eu tenho a minha área aqui assim. O meu amigo, o, o amigo já teve aqui é assim, o Ailton, que é só minha mesmo, essa área aqui é minha como criador, minha garagem, um negócio assim. Então, é uma área específica minha. Então, aqui eu posso botar para tocar se eu fizesse tocar minha hora por uma hora. Mas, de em casa, já não dá, porque vai ter conflito familiar. Então, o tocar vai depender muito do teu ambiente que você está no do teu passo, né? da tua casa, do teu ambiente, para não ter conflito familiar. Mas eu sempre poderia assim, ó, menos é mais, tá, nesse momento. É isso que eu posso dizer, para você ter que sentir isso dentro do seu ambiente. Valeu, Ailton!